Olá, olá, olá, olá, galera, hoje vem conta fofoca pra vocês, aqui nessa floresta tem vem homem safado, ele sempre tá afim de mim pegar, agora tem um toma cuidado, sou muito linda e ele sempre vem falar bosta pra mim. Isso e pura mentira, Vim pra me defender essa mulher, essa safada e doida gente, o motivo dela dizer isso é porque eu gostou de andar peladão, aqui nessa floresta, ai, ela vem, passa e fica, olhando pra mim bengala. vim pra fazer vídeo aqui no server de ok o link do servidor esta descrição, para vocês vim jogar hoje vou mostrar para vocês os melhores lugares para conseguir itens bom para upa aqui no server, então deixar seu gostei no vídeo, é vamos bater uma meta de 100 like aqui no vídeo então primeira coisa a se fazer e é criar sua conta, e depois pegar os eventos ilimitado, dá uma evoluída nela ok feito, isso agora você vai fazer alguns pvps para ganhar cupons, então você vai pegar nível 33 para poder fazer as estâncias Vou mostrar as melhores estâncias para conseguir itens. Bom, que vai deixar sua conta forte sem gastar nada. Porque VIP aqui do server tá valendo um coração. Acho que o mano walker dessa hora deve estar na praia com uma loira gostosa. Tomando o rei de lebo na maior vida boa. KKKK brincadeira a parte. Galera, voltando para vídeo. Olha, você vai ter de fazer amigos aqui no server. Lembrando, tem de ser amigos forte com uma conta top. Para poder chamar eles para fazer estâncias com você. Porque se for nego com conta fraca, não consegui passa jeito nenhum.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 Fall, where my demons dwell My own little nightmare, I call cool it hell Oh well, it's time to get back up Climbing and climbing I'm done with this ride It's I tell myself So I could feel something else Yeah, I guess I had my bad days But it doesn't mean I lost my sight Where were you when my heart was on the ground? Time would proof that you would stick around. I just touched that stone. A king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sign. vídeo, espero que vocês tenham gostado, né Tá entrando aqui no dd tem Mano, se vocês curtiu, deixa o like Porque deu trabalho pra editar esse vídeo, galera E o link pra vocês jogar o DD tem que Tá na descrição Espero que vocês tenham gostado e entendido o vídeo O tema aí do vídeo, né, mano Então vamos deixar o like pra motivar a trazer mais vídeo aqui pra vocês, beleza Minha continha aqui pegou 150 milhões Beleza, galera Eu Consegui pegar 150 milhões aqui com ela E tá bem forte, né, mano Aí pra vocês verem, ó. Entrei aqui pra mostrar pra vocês Galera, vamos fazer o seguinte Se você não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram e também me adiciona lá no Facebook Tá tudo aí na descrição, beleza meus amigos? Faz isso aí para poder quer ver, Tá aí, que ver, interagindo Comigo aí, se você for novo aqui No qual que tem minha sociedade aqui ó Chama o Moleque DDTank, beleza? Moleque do DD Tank. Só vim aqui que eu vou te aceitar Beleza? Se eu não te aceitar A e te aceita aqui Da sociedade então basicamente foi esse o vídeo, espero que todos tenham gostado, até o próximo e falou!